Agora vamos aqui subindo a Serra do Penedo para mais uma aventura. Lá em cima é um visto espetacular. É, Chegámos o giro por ali em baixo, Está é um bocado inclinado e também nasceu o caminho para andar aqui a fazer todo o terreno. Agora não é sério. Não sei se fosse na saída, não, já estou a ver aqui um bocado denso lá à frente. Vamos continuar a subir. um pouquinho. O chip já patinou uma vez ou duas, aqui o menino Kevin já estava já com medo, engordiu a ser abaixo, mas ainda estamos vivos, por enquanto, já vê se chegamos, se encontrar esta câmara para ir perdida, é porque já fomos, vamos lá continuar a andar, já retornamos continuamos mais acima já, já voltamos à emissão. gravar não está, tá a gravar está. Bora, falta pouco para a Serra do Penedo. Uma vista espetacular, meu pessoal, meus amigos. Estamos lá em cima, ginástica acima. cima, ginásticazinha. Estamos em agosto. Ali. Ali no verão, deve estar aos 24 graus. Vem a com o sol. soltar de frente. Pode para tirar. assim. Acho que a minha era por ali é por aqui, é por aqui. Estamos lá. O trilho. O trilho é por aqui. É por aqui. Vamos a ver... São Luís lá à frente, é? Impecável! Boa vista! Aí ali... Aqui eu... Será a Longueira? Não! Parece não! Vamos ver, continuar. Um é, sempre subir! E estamos a chegar cá acima. É. Para isto. Presta vista, hein? O que é que acham? Não deve conseguir ver, está o sol de frente. Temos ali o rio. Está ali a, a ponte. Consegue-se é ver, ali os petroleiros, ali à frente, sinos, ali para o norte, no fundo está outra vez o rio, vamos ver. É aquela ponta é um espetáculo, bonita vista. A máquina não faz zoom, por isso não deve conseguir ver bem assim ao longe. Mas cá de cima está um pouco de vento, mas está porreiro. Vamos lá continuar para aquele lado. o carro para ali, o jeep para ali, para ali está a estrada, e voltamos à esquerda. Fomos subindo. Alguém quiser fazer da estrada, para o carro para da estrada e vem subindo, é? mas também se faz. A minha não é muito grande, esta até foi curta. Onde é que não vale uma paisagem como esta? Temos é coisas tão bonitas É o de São Luís Mais uma volta Vamos cercá-la. Vamos apontar para norte. Sines. Marinheiras. Fazer nova de mil fontes. Dormir. O dinheiro fica para aquele lado. E pronto. Muitas fotos a partir de, ali de cima. Boas selfies. Kevin Pensador está ali. E com isto nos despedimos, agora é, é regressar, é o caminho e pronto, Vamos a nossa vida e até uma próxima, espero que tenham curtido este, este vídeo, obrigado. Pois o caminho não dá mais para cima, é o máximo, o máximo dá é aqui, não não conseguimos subir mais, este caminho aqui para cima não Nada de continuação. Agora vamos puxar para ali, um pouco inclinado, mas já gostariam de ver a inclinação, para saber. Está ali, vamos ver, derrapa um pouco ali, o Egipto está ali. Está piorando, não Pronto, é? chegamos. Entramos aqui. Como estou a ver. Mil fontes para aquele lado. São Luís para aquele lado. Tem ali aquela passagemzinha. É logo a seguir. esta está aqui. É para ali. Ok.